Boa noite a todas e todos. Eu sou Guida Calixto, sou servidora pública municipal em Campinas, militante sindical e militante do PT. Coordeno todo sábado esse programa que está entrando agora no nosso canal, que é Altas Rodas com Guida. Hoje nós vamos debater um tema bem legal, bem importante, né? E que, que é um tema que é muito caro para nós militantes trabalhadores, que é o tema da cultura, e para isso nós temos uma convidada também muito especial, uma militante histórica na cidade de Campinas, eu, eu não acho que é só militante histórica da cultura em Campinas, mas eu entendo que ela seja uma representante também no Brasil, enfim, uma pessoa que acumula muito esse debate, que consegue trazer para nós com muita propriedade esse tema, que é a Tixibiana. Bem-vinda, Tish. Obrigada. Na, no nosso no nosso programa aqui no Altas Rodas, a Tish vai debater hoje conosco, né? O tema que eu já a, a temática que eu já falei aqui, mas a gente escolheu um título bem legal, que é defender a cultura, mas de que cultura a gente está falando, né? Que cultura falamos? Bom, antes de eu passar a fala para a Tish, que é ela que vai né é, ser, que vai abrilhantar hoje aqui a nossa roda é, eu vou passar os recadinhos iniciais, tá? Primeiro é que essa live está sendo transmitida pela fanpage, né? Pela minha fanpage, fanpage que é uma página no, no Facebook, né? Fanpage da Guida. O endereço é guida.calisto20, tá? É, e também ela está sendo transmitida pelo meu blog, que é blogdaguida.net.br. Se você quiser acompanhar né, pela fanpage, fique à vontade. Se você quiser compartilhar para alguém que não é inscrito no Facebook, você pode compartilhar, então, o endereço do blog também, que a transmissão acontece da mesma forma, tá? Bom, é, a gente pede que, ao, à medida que vocês forem entrando na transmissão, que vocês não dê retorno sobre o som, sobre a imagem, e se vocês acharem o tema legal, o tema bacana, importante, é, curta a nossa página e compartilhe né, essa, essa live, tá? A, Ro, a Rose Biondi já está aí, já está falando boa noite, boa noite, Rose. A Wanda assistindo desde já, parabéns pela temática, boa noite, Wanda Conte, obrigada. A Adriana Neves também já está aí, olá, boa noite. O pessoal já está entrando já. A gente já pede também para que o pessoal façam perguntas, façam, enfim, façam comentários, intervenções, a gente está aqui, na medida do possível, a gente vai aqui, né, passando aqui, e a Tiche vai respondendo as questões, tá? Enfim, bom, é, como eu disse, para a gente é uma honra receber a Tiche aqui. Tiche é, uma, é um nome forte, um nome histórico, um nome de referência na cidade, sob a porta da, da cultura, né? Então, quando a gente pensa em cultura na cidade, não tem como não pensar na Tiche Viana. E a gente quer discutir com ela essa temática, ou seja, é, para além da cultura, historicamente, ser um, ser um setor que sempre é, recebeu muito ataque, muitos desmontes, a gente viu nos últimos dois últimos governos, tanto no governo Temer como agora, no, no atual, no governo Bolsonaro, como esse setor foi muito atacado, totalmente desmontado, e agora nós temos que enfrentar também esse período né, da pandemia, ou seja, quais são também as implicações né, que nós já vínhamos sofrendo aí, alguns ataques, e agora, como que tanto a cultura, né, de modo geral, como que os trabalhadores desse setor estão, estão enfrentando isso tudo. Né? As suas lutas já não eram poucas, e agora as suas lutas se ampliaram. Enfim, Deixa eu parar de falar, que não é eu que vou falar o tema, quem vai falar é a Tiche, quem vai falar quem sabe conhece o tema, é ela, né? Bom, pessoal, é isso. Tiche, é com você. Se você quiser começar a falar, fique à vontade aí, tá? Tá bom. Estônia Fardim, boa noite. Vamos lá, Tiche. Obrigada. Muito obrigada, Guida, pelo convite. É, eu acho que a gente está vivendo um momento muito importante para uma reflexão profunda e talvez para a gente realmente se deparar com a possibilidade de construção de outras perspectivas de mundo e quando a gente fala isso a gente já falou cultura eu vou dizer de onde eu venho né um pouquinho rapidamente só para vocês se localizarem comigo então é, eu sou diretora e pesquisadora de teatro do Barracão Teatro que tem a sua sede em Barão Geraldo no distrito de Barão Geraldo em Campinas é, a gente está sediado aqui desde 1998, eu sou de São Paulo, capital, vim para Campinas por causa da Unicamp, eu vim dar aula na Unicamp no Departamento de Artes Cênicas, fiquei cinco anos lá, saí, mas permaneci em Campinas, quis ficar no interior do estado, um pouco para poder compartilhar dentro do estado, com as questões que envolvem a cultura e para poder difundir o meu trabalho artístico num campo mais amplo, que não só uma cidade como a capital, mas para poder justamente é, conhecer melhor o estado de São Paulo a partir do próprio trabalho. É, dentro daquilo que a gente faz, o Barracão Teatro, ele participa do Flixp, que é o Fórum do Litoral Interior e Grande São Paulo. É, que é um movimento de produtoras e produtores culturais e artísticos do Estado de São Paulo, que vem lutando já desde 2007 é, por políticas públicas de cultura dentro do Estado. O Flixp é um grande responsável é, pela divisão maior de um percentual da distribuição de recursos do Estado para o interior litoral e grande São Paulo. Foi uma luta impetrada por esse movimento, que é representativo do Estado, junto à Alesp e ao governo, para que a gente pudesse ter definitivamente um reconhecimento do que é a produção cultural fora da capital ou de uma grande metrópole, né? considerando que o Estado de São Paulo é formado por 645 municípios mais a capital, é, pequenos municípios, municípios existem grandes cidades e essas cidades acabam criando o seu arredor na produção cultural então é uma produção cultural imensa a do estado de São Paulo quando a gente fala de cultura a gente tem uma dificuldade de identificar o que que é isso exatamente e aí eu queria que a gente focasse por dois lados né existe um lado da cultura que é aquilo que nós somos o ser humano é um ser cultural. Dentro da antropologia, dentro da, da filosofia, a discussão sobre cultura é gigantesca. É difícil a gente pegar um conceito do que é cultura. Por isso que é muito difícil a gente identificar. A cultura é o ser em si, é a pessoa em si. Essas tendências, essas ciências, elas têm uma grande dificuldade dizer em que momento o ser humano vira um ser cultural, deixa de ser um ser natural e passa a ser um ser cultural. Não dá para traçar essa linha, porque a gente acha que já dentro do ventre da própria mãe, você tem uma influência cultural por aquilo que a sua mãe é como ser no mundo. Então, o que é a cultura? A cultura é aquilo que nós somos naquilo que nós estamos inseridos. O jeito como a gente se comporta, como fala, como usa roupa, como penteia cabelo, como, se, como tudo. Tudo que a gente faz está ligado à nossa formação cultural. A cultura, ela tem um dado que é fundamental na nossa estrutura humana coletiva. Ela traz para nós o sentido de pertencimento. Quando eu, como ser cultural, me sinto pertencendo ao mundo, eu luto por ele. Eu luto por esse mundo porque eu me reconheço nele. Então, a cultura é um instrumento gigantesco de luta. E ela é como esse vírus invisível mas como esse vírus, poderosa, tão poderosa quanto. Porque ela age sobre nós sem que a gente se dê conta de que ela está agindo. E muitas vezes a gente não consegue olhar para ela para tentar entender o que a gente precisa fazer para mudar uma coisinha ou outra coisinha naquilo que a gente faz todo dia. E que só essa mudançazinha já faria a nossa vida ser completamente diferente e talvez muito melhor. Então, veja o papel da cultura naquilo que nós somos. Então, não dá para a gente dizer que a gente destrói a cultura sem dizer que a gente destrói o ser humano, quando a gente faz isso. Esse entendimento vem do campo da subjetividade, vem de um campo simbólico. tá? Então, nesse lugar é que a gente encontra a cultura. Então, por exemplo, quando a gente diz para alguém não saia de casa se você não tiver uma extrema necessidade de sair, e essa pessoa sai e está pouco se lixando, isto é cultura. É a formação cultural da pessoa que impede que esta pessoa cumpra o que o coletivo está cumprindo. Porque ela não se sente pertencente a este coletivo. Ela acha que ela é diferente de todo mundo. Ela não se encaixa. Ela tem alguma coisa de especial que faz com que ela não consiga se enquadrar num sentido comum. Isso não significa que todo mundo vai pensar do mesmo jeito, nem ser igual. A gente mantém aquilo que nos preserva singular dentro de um coletivo. A nossa singularidade também é cultura. Porque é aquilo que a nossa vivência pessoal trouxe para nós de conhecimento e experiência e que se acumulou em nós. Então, olha só como a cultura é uma coisa imensa. E como é difícil falar de cultura. Mas esse é um recorte muito importante, porque quando a gente facilmente entende que o ser humano é um animal racional, que tem duas pernas, dois braços, uma cabeça, dois olhos, um nariz, a gente enxerga rapidamente e sabe o que é dizer ser humano. Mas quando a gente fala que o ser humano por dentro é de um jeito e a gente não tem tantas imagens para todos os órgãos que nos compõem, a gente já tem mais dificuldade de falar como é que o ser humano é por dentro. Quando a gente entra no campo subjetivo da imaginação, da, da, das emoções do ser humano, fica ainda mais complexo a gente imaginar o que, que o ser humano é. Cultura é a soma de todas essas coisas num lugar só e somos nós. Isto é cultura. Muito bem. Dentro da cultura, existem ferramentas. Ferramentas com, a, com as quais a gente trabalha com ela. Porque Para uma pessoa não sair na rua e não se preocupar se ela está contagiando o outro, porque ela diz, que ah, se dane, talvez eu não pegue essa doença. Eu sou, não estou no grupo de risco. Mas se eu começo a inverter o meu pensamento e digo, tudo bem, eu pode ser que não pegue. Mas pode ser que eu esteja transmitindo a alguém que em última instância pode estar morrendo. Então pode ser que eu esteja matando alguém. Se a gente pensar desse jeito, a gente para um instantinho. Você fala, tudo bem, vai, eu posso ser egoísta, mas eu não sou a <risos> <risos> então, é, então... A gente relativiza o teu comportamento cultural. Mas como é que a gente pensa assim? Como é que a gente muda esse jeito de pensar? Como é que a gente olha para a gente de uma maneira diferente do jeito que a gente está habituado? Como é que a gente muda um pouquinho a nossa própria cultura? Pela experiência sensível. Por uma experiência emotiva, emocional, sensorial. Por percepções menos evidentes, mais sutis. Quem faz isso? Algumas ferramentas. Quais ferramentas? A religião é uma ferramenta. É a crença no absolutamente invisível. Não é? A religião é. Exatamente o sentido de pertencimento a partir de uma crença, sem precisar de um dado concreto para isso. Não é? Quem é que poderia pegar um papel e desenhar Deus? Você imagina Deus. Você projeta Deus. Uhum. Todos os deuses de todas as religiões. Você cria para ele uma série de artifícios, artifícios, que fazem com que você o veja e possa tocá-lo com o teu lado interior, com aquilo que você também não vê em você, com a tua sensibilidade e a fé, que é outra característica cultural do ser humano. Então, a religião faz isso. A arte, a arte também faz isso. Tanto quanto a religião a arte é um meio através do qual você desenvolve um sentido de pertencimento e conversa com o ser humano a partir do seu universo sensível. E faz, de repente, ele perceber algumas coisas que ele não conseguia perceber antes. Mas como ele faz isso? Ele faz isso liberando as suas emoções. Ele faz isso liberando determinadas características que a gente, invisíveis que são necessárias para que ele se entenda enquanto pessoa. Ele pode, através da arte, colocar para fora coisas que ele não pode colocar no dia a dia dele, que ele não pode colocar num convívio social em nome de um equilíbrio de relações. Para equilibrar a relação entre os seres humanos, você precisa de certas mediações. Às vezes você precisa de um pastor, de um padre, de um reverendo, não é? Às vezes você precisa de um artista, porque o artista faz um mecanismo ritual através de apresentações ou de oferendas presentes, obras de arte. E essas obras de arte são construídas de uma maneira tal que sensibilizam você, te emocionam. Não estou falando só da arte em que a pessoa está na frente de outra pessoa, tipo teatro, teatro circo, a dança, eu estou falando de um quadro, de uma fotografia, eu estou falando de um tecido, estou falando de coisas que, de repente, a gente não sabe nem por que, a gente olha e traz uma memória, traz alguma coisa que você nem lembrava, nem supunha, um cheiro. Então, veja quantas coisas nos constituem. Então, quando a gente olha para a gente e diz, nossa, eu errei, eu fiz bobagem, a gente sabe que a gente pode mexer numa coisa, às vezes numa pequena coisa, e a gente percebeu que tinha feito alguma bobagem, porque a gente entrou em contato com alguma coisa que nos é muito íntima. O que, é que possibilita isso? Uma construção ética, uma construção moral. A arte faz isso, assim como a religião. Só que na religião você tem um intermediador, você tem uma pessoa que intermedia a expressão daquelas pessoas que vão à igreja com o sagrado. Há uma pessoa que se coloca diante de você e faz a tua intermediação com alguma coisa que é sagrada. E a partir daquilo que você escuta, e o pastor também atua, o padre também atua, ele diz um texto ele faz gestos, ele coloca a voz de uma certa maneira, ele faz pausas, ele respira, ele olha para você, ele quer entrar no universo. Okay? A arte faz isso através do encontro das expressões. Então, não é uma pessoa que diz a você o que fazer, ou qual é a melhor coisa a ser feita. São pessoas ou obras que, diante de você, te comovem de uma tal maneira que fazem você mergulhar em você e você tentar descobrir, a partir das tuas experiências e da tua ética, aquilo que em você pode ser mudado para que você seja uma pessoa melhor. No fundo, o que todos nós estamos buscando é a tal felicidade. E cada um sabe qual é a sua então neste lugar encontra-se a arte como uma ferramenta da cultura na história do teatro a gente encontra a constituição do teatro quando a gente fala do primeiro ator que apareceu no teatro ocidental a gente está falando do charlatão e quem era o charlatão o charlatão era o um médico popular era o cara que tinha dons da cura, e por ter o dom da cura, ele achava que ele não devia cobrar a consulta, ele devia oferecer a consulta, porque aquilo era um bom. Ele pesquisava ervas a partir do aprendizado que ele teve com um mais velho, que aprendeu com um mais velho, que aprendeu com um mais velho, e assim o conhecimento ia passando de geração a geração e se aprimorando. Então, o que que ele fazia? Ele precisava sobreviver. Ele produzia o próprio remédio. Ele, conhecendo as ervas, era capaz de criar o próprio remédio que trazia a cura. Só que ele não queria vender aquele remédio a um preço exorbitante, porque a população não conseguiria pagar. Então, o que que ele fazia? Ele chegava numa praça, armava um palquinho, trazia um baú, nesse baú estavam todos os remédios que ele tinha para vender, ele vendia no chapéu, Cada um pagava o que podia pagar por aquele remédio. E para atrair muitas pessoas para aquele palquinho, ele fazia poesia, ele cantava, ele usava máscara, ele interpretava, ele chamava a atenção das pessoas. Ele contava uma história, sempre a mesma história, de onde ele vinha, do mundo que ele atravessou, de como ele aprendeu a fazer tudo aquilo. E assim, ele ia cativando a confiança de todo mundo naquilo que estava acontecendo. E naquilo que ele estava dizendo. Não é assim também quando a gente vai à igreja? Não é assim também quando a gente ouve um bom amigo? Não é assim também quando a gente ouve alguma coisa na qual a gente acredita? Então, este cara, que era um médico, ele chamava todas aquelas pessoas, porque ele precisava muito convencer as pessoas de que elas precisavam tomar um remédio para uma doença. Que provavelmente, naquela região, estava acontecendo. Por isso que ele chegava lá. Ele viajava de uma região para outra, seguindo casos de epidemias e ia oferecer a cura. Mas como as pessoas tinham muito pouca instrução, muito pouco acesso ao conhecimento, ele tinha que convencer essas pessoas de que aquele conhecimento era importante para elas. Ele usava a arte para isso. Por que, que o charlatanismo foi associado a uma ideia de gente que engana, enganador, coisa ruim? Porque as universidades que formavam médicos para os palácios começou a acusar esses caras de não serem científicos, de não conhecerem a ciência e, portanto, serem charlatãs. Mas a ciência que eles conheciam, eles comprovavam, e eram muito estudiosos, eles só não eram acadêmicos. Essa era a única diferença. Os dois estudavam muito. Então, veja que interessante. De uma certa maneira, a arte sempre esteve associada à cura. Só que é uma cura, hoje, que foi se descolando da ciência médica e foi entrando num campo muito mais é, emocional, muito mais sensível, muito mais imaterial. Por que eu estou falando tudo isso? Porque quando a gente pensa em cultura, a gente normalmente associa ao artista. Quando a gente pensa o que é cultura na sociedade, a gente liga imediatamente ao entretenimento. O que é entretenimento? Hum. Qualquer atividade que a gente chama de cultural, uma, uma música, um show, é, um espetáculo, é, a televisão, o que aparece dentro é, da própria televisão, todos os programas televisivos, a gente chama isso de cultura, então para nós a cultura foi se descolando da gente e virando uma mercadoria, digamos assim. Isso. Tudo bem, nós vivemos num mundo capitalista, nós podemos até falar da mercadoria cultural, mas se nós falarmos da mercadoria cultural, nós precisamos entender aonde ela se diferencia da mercadoria material, por exemplo. Né? uma camiseta, você compra, leva para casa dobra, põe na gaveta se quiser mostrar para alguém, você chama tira da gaveta e mostra como é que você faz isso com o espetáculo que você acabou de assistir como é que você faz isso com a poesia que você acabou de ouvir como é que você faz isso quando você declamou alguma coisa a alguém e quer que o outro veja o que você fez você vai ter que fazer de novo e isso já será uma outra coisa então, não dá para a gente falar da mesma maneira de todas as coisas. Quando a gente fala do mundo capitalista, da arte, e considera aquilo que a arte produz como mercadoria, é necessário que a gente diferencie as qualidades de mercadorias que estão sendo oferecidas. Por que eu estou falando isso? Porque hoje se fala muito em economia criativa. E quando a gente fala em economia criativa, a gente também pensa nas coisas que são produzidas, mas a gente não pensa nas pessoas que as produzem. Por porque as pessoas são passageiras. As coisas Sim. são duradouras. Né? Parece que a gente, ou pelo menos, parece que o tempo é. das coisas duram mais. Mas é porque as coisas e sobre as coisas a gente consegue ter propriedade. E sobre as pessoas a gente também consegue ter. Mas as pessoas são mais capazes de lutar para não serem apropriadas por outras pessoas. Por isso que às vezes a cultura parece tão perigosa, porque ela te oferece autonomia. E ao te oferecer autonomia, ela gera medo em todas as pessoas que querem exercer domínio. Porque a gente sabe na história que dominar, para dominar, é melhor massificar. É melhor fazer todo mundo trabalhar de uma forma é, como se tivesse cabresto, né? Porque aí você não consegue ampliar o teu mundo diante de você. Muito bem, você também não vai questionar. Pois é. Aí, o que, que acontece? Com o passar dos anos todos, muitas pessoas começaram a, a trabalhar nesta coisa de fazer o mundo se sensibilizar. Tá? Então, quando começa a trabalhar, o que está que significando? Está significando que tudo aquilo que é espontâneo no ser humano, ser sensível, fazer uma piada, interpretar um personagem. A gente vai em festa de família, a gente vê quantos artistas tem na família. É, se é artista, ser artista não é uma condição é, da escola. É uma característica humana. Nós temos a arte em nós porque a arte é uma forma de expressão. E nós nos expressamos desde que somos gente, desde que viemos ao mundo. A gente se expressa. Então, a arte é um modo de se expressar. Cada uma das linguagens artísticas traz o seu modo de se expressar. Então, essa arte existe em todas as pessoas. Ela foi sendo abafada, mas se a gente puxar ela de volta, todo mundo vai ver que tem necessidade da arte em algum momento da sua vida. Agora que nós estamos isolados, com o que é que vocês estão convivendo na casa de vocês? Eu estou convivendo com arte, porque eu preciso ouvir música, eu preciso ver um filme eu preciso ver tudo que está sendo produzido em termos de audiovisual, porque é o acesso que eu tenho à arte, eu preciso às vezes ligar um som e dar uma dançadinha para chacoalhar o corpo e sair daquela monotonia cotidiana, não é? A gente Sim. quer ler um texto interessante, quer ver imagens, então, isso tudo é produzido por pessoas, pessoas que trabalham para fazer isso, trabalham como todo trabalhador e trabalhadora, né? Uhum tem uma coisinha. Normalmente o artista trabalha três períodos. Porque ele precisa trabalhar no horário da vida ordinária, onde os negócios funcionam. Por quê? Porque ele precisa vender o trabalho dele. Ele precisa fazer contato, ele precisa fazer agenda, ele precisa oferecer o espetáculo ver se alguém quer comprar, ou oferecer o quadro ver se alguém quer comprar. Ele precisa fazer essas relações. ok? Depois, ele precisa fazer a parte dele. Treinar, estudar, para poder manter o corpo dele à disposição do trabalho, para manter a imaginação dele à disposição do trabalho, para poder inventar coisas novas, para poder sair do comum, para te surpreender, para te fazer é, se divertir. Porque são essas coisas que vão aproximar você do pertencimento deste mundo subjetivo das artes e da cultura. Então, normalmente ele vai trabalhar no horário em que todos os demais trabalhadores foram descansar. Olha que louco. Nós que somos chamados vagabundos da sociedade, trabalhamos três períodos. Detalhe, a maioria dos trabalhadores das artes e da cultura não são empregados em empresas culturais. Diga para mim, quantas empresas culturais vocês conhecem, além da Rede Globo, da Record, do SBT, que são redes televisivas que têm uma linguagem, têm um modo de trabalhar. Quantas empresas de arte vocês conhecem? Quantos artistas vocês viram sair das universidades, montar o seu currículo e levar a uma dessas empresas e dizer está aqui o meu currículo, a minha experiência, o que eu já fiz? Não é assim que funciona a arte. Não funciona através da empresa. Normalmente, ela funciona através de grupos, de pessoas que se juntam de uma forma quase cooperada. Então, ela se, ela, a arte se organiza muito mais na horizontalidade das relações do que na verticalidade. Por quê? Porque não vai ter aquele patrão que vai pagar o seu salário para você fazer arte e cultura. Não vai. Então, o que, que acontece? A maioria destes artistas são ou autônomos, ou pequenos empresários, quer dizer, tem uma empresa, mas não tem uma empresa para fazer um show. Ele tem uma empresa porque ele formaliza o contrato dele com uma nota fiscal. E assim, ele coloca a condição de trabalho dele dentro da formalidade. Então, ele tem uma empresa para emitir uma nota fiscal, ele paga impostos por conta disso, e ele recebe o salário em troca, ele oferece, né, ele mostra que ele fez o serviço e que ele recebeu para esse serviço, uma nota fiscal, então ele abre uma empresa. Não é, às vezes, um microempreendedor. Por quê? Porque, às vezes, é um grupo, é um coletivo. Então, é melhor abrir uma empresa para que esse coletivo possa receber por ela. Tá? É diferente do microempreendedor. Esse vale para um artista único. Né? Quem trabalha com isso sabe muito bem como funciona. Mas quem não trabalha não sabe como funciona. Quem não trabalha com isso acha que, quando um artista ganha um cachê, ele ficou com todo aquele dinheiro para ele. Mas não. Esse dinheiro é distribuído numa cadeia de trabalhos. Para fazer uma obra, tem um grupo imenso de pessoas por trás dela. E tem um custo muito elevado. Custa caro. Custa caro fazer um espetáculo. Custa caro fazer um show. Custa caro fazer uma obra de arte, um quadro. Então, tudo isso é preciso compreender para que a gente entenda como olhar para uma produtora ou um produtor cultural no campo do trabalho. São trabalhadoras e trabalhadores. Só que como a televisão entra em casa e a gente costuma ter contato muito mais por ela, a gente acha que ser artista é ser famoso, é ser celebridade. E a gente fica vendo ou na revista Caras ou nos grandes jornais né, sempre notícias sobre gente famosa. E aí a gente acha que todo mundo é assim. Mas essa é uma minoria. A maioria do país trabalha na informalidade, trabalha com contratos é, normalmente precarizados, trabalha sem nenhuma seguridade, se se machuca no trabalho, não tem condição de ser atendido, e se ele não trabalha, ele não ganha. E é isso exatamente o que está acontecendo com a pandemia. Foi não tem exatamente... benefício, não tem INSS, que socorra, não tem auxílio-acidente, nada, né? Não, não tem salário de desemprego, ele não é reconhecido como um trabalhador, embora ele trabalhe exatamente como qualquer trabalhador. Sim. O que está acontecendo? O que que essa pandemia fez com as artes? Principalmente as artes presenciais. Impediu o trabalho. Então, não há o que fazer. Não é, não é uma questão de desejo ou escolha. Não há o que fazer. Nós trabalhamos com aglomerações. Quanto mais público maior a possibilidade da gente receber pelo nosso trabalho, pela bilheteria. Quem cobra a bilheteria? Tem gente que faz um chapéu, como é o caso do Barracão Teatro. Então, se você não tem público, não tem chapéu. É. Se não tem chapéu, como, a gente, como é que a gente paga o aluguel? Como é que a gente paga as 15 pessoas que normalmente estão envolvidas em cada um dos trabalhos que a gente faz e que recebem por cada vez que a gente circula, que a gente sai que a gente leva o nosso trabalho em algum lugar. Só que agora a gente tem que ficar em casa, a gente não pode nem se encontrar. A gente não pode nem juntar o grupo para poder fazer um trabalho para colocar na internet. Então, a gente perde qualquer possibilidade de trabalho. A gente não desistiu. A gente está tentando inventar algum jeito. Mas os jeitos que a gente inventa não vão nos sustentar. E aí o que que acontece? Os países que já estão começando a pensar na retomada, porque já atingiram o pico, já passaram para o outro lado da crise e estão começando a falar em flexibilizar a partir de meados de maio, estão fazendo uma flexibilização gradual. A previsão deles para a retomada da cultura é setembro de 2021. Hum dá para entender isso significa que estamos desempregados obrigatoriamente neste momento mas muito tempo depois para vocês terem uma ideia um exemplo concreto todos os contratos do barracão teatro que começaram a ser negociados em agosto do ano passado e começavam a se exercer em janeiro desse ano foram suspensos em março e a maioria deles, cancelada em abril. Nós tínhamos contratos até outubro, porque como nós somos profissionais liberais, nós trabalhamos sempre com uma margem grande. Como é que nós estamos sobrevivendo? Nós sempre fizemos um pequeno fundo. De tudo que todo mundo recebe, que o barracão recebe, a gente divide sempre por uma pessoa a mais. Essa pessoa a mais é o fundo. Por quê? Porque às vezes atrasa um pagamento. Porque às vezes a gente vai ter que antecipar e vai receber depois. Então, a gente precisa ter alguma coisa em caixa. Porque a gente não recebe todo mês a mesma coisa. né? Depende do que você conseguiu veicular. Então, o que acontece? Se você não tem um fundo, você pode ficar na mão. Então, a gente sempre tem um fundo, que eu podia chamar de fundinho. Esse fundo nos sustentou aqui em abril e olha este fundo ele tá dando o recurso às pessoas que estão ligadas à produção da faxineira do espaço ok que não vai trabalhar obviamente ela está em quarentena como todo mundo tá até o artista da cena né então todas as pessoas que estão nessa cadeia técnicos todas essas pessoas estão ligadas a esses recebimentos Além de ter que manter o espaço que está fechado, e não é nosso. A gente paga um aluguel. A gente paga o aluguel, a gente paga o PTU, a gente paga a conta de água. As outras contas, a gente suspende. Porque a gente não está usando, a gente corta. Mas essas a gente não consegue cortar. A gente não consegue diminuir. Elas mantêm. Negociamos aluguel? Negociamos, nós temos que pagar o aluguel. Não é que a gente não paga. E aí o que acontece? Precisamos do Estado precisamos dos governos. A Secretaria de Cultura de Campinas, embora esteja discutindo com um grupo que foi uma comissão de crise formada, não avança, porque a burocracia é tão grande, porque a dificuldade de negociação é tão imensa, porque o jurídico não deixa nada, e porque o não é a melhor palavra que eles conhecem, apesar de estar declarada, né? Calamidade pública pelo governo federal, estadual, ok? E municipal. E municipal. Né? A, vontade, a, a falta de vontade pública prevalece, né? As estruturas é gestoras continuam funcionando como se isso não interferisse em absolutamente nada na vida. Sim, então, sim. o que, que significa? Toda medida que deveria ser emergencial, ela não está prevista. Então, não podemos contar com recurso nenhum de Campinas, por enquanto. Tem esforço? Tem. De muitos funcionários da secretaria, é bom que se diga, ok? E, de, e da, do conselho, do fórum de cultura e dos movimentos da cidade organizados na luta para conseguir convencer é, a gestão de que é necessário vontade política. Eu digo isso, do secretário de cultura ao prefeito. Né? Todas essas pessoas precisam entender que existem diversos trabalhadores na cidade de Campinas, da área cultural, não é só das artes, é a cultura como um todo. Tem espaços culturais na cidade inteira que, que é. funcionam quase como secretarias de cultura no lugar que estão. Então, muito do que se fala da incrível cultura de Campinas, no estado de São Paulo, se é. deve a estes e estas trabalhadoras. Sim. Estas pessoas estão completamente desamparadas pela cidade de Campinas. Há que se diga. Campinas tem essa tradição, já desamparou Carlos Gomes, podia ter aprendido com essa lição, não é? Podia reconhecer a sua produção cultural. Muito bem. O governo federal criou renda básica. Imediatamente ofereceu uma renda básica, que é um valor de 600 reais, para cada pessoa que se encontra em situação extremamente vulnerável. Os artistas e as pessoas produtoras de cultura não foram incluídos nisso. A gente está quase que nem um Não é? E aí o que acontece? Houve uma grande reivindicação, né? um grande movimento na Câmara Federal, e aí vários projetos de lei foram apresentados, três projetos de lei. Um desses projetos pede a inserção da categoria cultural e tantas outras, é, salões de beleza, é, uberizações várias, né não é só a categoria é. cultural, são todas aquelas pessoas que que trabalham por conta própria e não são meios. Essas pessoas agora podem, a Câmara já votou esse projeto e o Senado já votou e foi aprovado. Estamos aguardando o quê? A sanção do inominável. Ih. Estamos aguardando a, a sanção presidencial. Assim que ele sancionar, então, pessoas da cultura poderão recorrer a, esta, a este auxílio, que vai ajudar com as contas das pessoas. Mas, existe um outro projeto, tramitando em âmbito federal, que diz respeito a espaços. Esses espaços culturais precisam de apoio. Por quê? Porque, senão, esses espaços serão fechados. Eles não terão condição de se manter. Nós não teremos condição de pagar aluguéis e pagar as despesas. O que vai acontecer? A gente vai até onde aguenta, fecha as portas e devolve ao proprietário. Isto está acontecendo no país inteiro. Isto está acontecendo em Campinas. E isto está acontecendo no Estado. Como o Flixp, que é o Fórum do Interior, nós temos nos reunido constantemente, discutindo todas essas questões, nós então... É, vimos que o secretário de Estado da Cultura, né, o Saleitão, tomou medidas para ajudar a produção cultural no Estado. Quais são as medidas? Do, está... tá. Tá, do Estado de São Paulo, né? Do Estado de São Paulo. Tá. Todas elas, todas as medidas tomadas pelo Saleitão, que é o secretário da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, todas as medidas dele beneficiam grandes empreendimentos porque são empréstimos bancários. Nós não vamos fazer dívida. Nós não temos nem perspectiva de retorno de trabalho. Sim, sim. Somos a, gente pode, a gente pode ter uma situação vulnerável e instável, mas a gente não está mal. Mais... Não, ainda não, né? Ainda não. A gente não vai fazer isso. Não, de jeito nenhum. Por mais que sejam juros baixos, segundo ele, de 1,2% ao mês, que nós aumento. é surreal. Apesar de ter um acordo com o Banco do Povo, que tem uns juros mais baixos ainda, 0,59, se não me engano, 0, ponto, alguma coisa por aí, ele oferece uma quantia que é muito menor, que, que provavelmente não segura a onda desses, e também é dívida. Pode ser uma dívida menor, mas é dívida. Nesse momento, todos os gestores do executivo têm que compreender que é papel do Estado Defender a população, principalmente aqueles que estão em situação de maior vulnerabilidade. Sempre partindo dos mais vulneráveis para os menos vulneráveis, claro. Tem pessoas muito mais vulneráveis do que nós, sabemos disso. E estamos trabalhando em políticas públicas para estas pessoas também, não só para as nossas políticas. Porém, estamos com esse fôlego. Quando acabar o nosso fôlego, todo mundo vai para buraco do mesmo jeito. Então, em termos de Estado... Formou-se uma frente é, parlamentar dentro da Alesp, em defesa da cultura. É formada pelos partidos de esquerda, são, são é, minoria dentro da Alesp, e esses partidos, é, junto com a sociedade civil, através dos seus movimentos, por isso que o Flix está fazendo parte, construiu um projeto de lei, que é o PL 253-2020. Este projeto, ele prevê um salário mínimo estadual para cada trabalhador trabalhadora da cultura é, que comprove a sua atividade cultural através de um cadastro, coisas muito simples, e prevê uma ajuda de 3.500 reais para espaços culturais. A gente sabe que a despesa dos espaços é maior do que essa, mas não importa, a gente sabe também que todo mundo está fazendo o que é possível para que todo mundo possa receber. A gente sabe que agora é hora de compartilhar. Então, este projeto de lei foi protocolado na LESP na semana passada. E agora nós estamos fazendo um trabalho de base com todas as deputadas e deputados de todos os partidos, para convencer essas pessoas que o Estado de São Paulo, precisa dar apoio a estes e estas trabalhadoras da cultura. Que a cultura será um caminho, inclusive, para restabelecer as relações sociais no combate à violência. No combate à violência, o convívio entre as pessoas é um motor, é uma fagulha, ainda mais quando a gente é incitado ao ódio todos os dias. Todos os dias. A gente sabe que é na realização cultural, porque são encontros, são festas, são celebrações, são crenças, é a arte. Tudo isso é que dá para a gente a dimensão do outro. Dá para a gente a dimensão do pertencimento. Então a gente começa a olhar para o outro não como um estranho, não como, apesar de ser diferente da gente, você não olha para ele como se ele fosse um bicho papão, que vai te devorar e te eliminar. Você olha para ele como alguém como você diferente de você, mas como você no mundo, que tem os mesmos direitos. Esse é o papel da cultura, é fazer a gente entender isso, que apesar das nossas diferenças, nós temos uma coisa em comum. A cultura ajuda a gente a ver o que nós temos em comum. É por isso que nós precisamos lutar. Essa é a nossa luta. Tixe do céu! O que você fez hoje aqui? Você jogou uma bomba na nossa cabeça. Meu Deus, eu tô assim, ó. Eu vou ter que assistir essa live mais umas três vezes, porque olha, Sabe. muita coisa. Gente, eu estou assim, ó. Ai, ai. Maravilhoso, maravilhoso debate. Olha, eu acho que deve estar bombando de perguntas. Eu não estou nem olhando para o computador, que eu não quero nem. O povo vai bater em mim, porque eu não sei se eu vou conseguir. Mas, enfim. Bom, vamos lá para as questões. Já estão chegando. Fala, Ticho, você quer falar? Não, né? eu queria Fala. só finalizar. A minha fala, que foi imensa, me desculpem. <risos> e que desculpa? Desculpa não. gente. não tem te chamado que antes. Muito, acho que é muito importante a gente ter essa dimensão, ter esse vocabulário e ter essas perspectivas quando a gente discute com aqueles que apontam o dedo para nós e dizem, peraí, todo mundo morrendo de, de convite é. e é. vocês pedindo recurso. Né? Então, nós precisamos que os outros duvidem. Eles podem duvidar porque nós podemos explicar. Podemos dizer a eles, não, vamos pensar conjuntamente? Veja como isso faz sentido. E nós precisamos ter os nossos argumentos para isso. Estes são os argumentos. Nós não podemos duvidar. Quem trabalha com cultura não pode duvidar. Quem trabalha dentro da, destes partidos de esquerda não pode duvidar do poder da cultura. E nem vacilar, né? Senão a sociedade não vai mudar. E eu estou aqui fazendo uma convocatória. Para que qualquer uma dessas medidas que estão no governo federal, que estão no governo estadual e que tem que acontecer nos municípios todos e precisam acontecer no município de Campinas, vão precisar da ajuda de todo mundo. Tá, pressionando, tá. falando, cobrando. Todos vão dizer não temos dinheiro. É só isso que eles sabem dizer. Nós vamos dizer não é verdade. Não é verdade. Nós nunca teremos dinheiro suficiente. Nunca teremos. Nós somos muito mais do que o dinheiro. O dinheiro nunca pagará aquilo que nós somos. Ele sempre servirá para aquilo que precisamos. Dinheiro é uma coisa que é feita para aquilo que a gente precisa, não para aquilo que a gente é. Então, trata-se de uma redistribuição. Claro, De recursos, priorização. É. Entendam que não se tira dinheiro da cultura para colocar na saúde. Não pode fazer isso. É, não tem a legislação tem Dá tá? para que a saúde tenha o dinheiro que ela precisa e tem de onde tirar. Entendam isso? Tem mesmo. A gente, é. E uma das possibilidades já, já estão discutindo, né? Porque taxar as grandes fortunas é uma, é uma possibilidade que, antiga que muito, que muito tempo a gente deixou de fazer. Agora a gente está retomando, porque está vendo que agora é o momento é, muito propício de, de se levantar esse debate. Né? Olha, tantas indústrias que existem em Campinas... Tantas, tantos acordos e benefícios que a prefeitura deu para empreendimentos, que a gente sabe que empresas vindo para cá aumenta a possibilidade de trabalho, não é? Oferece trabalho. Então, são feitas concessões para que essas empresas venham para cá. Muito bem. Agora, vamos fazer um pedido, então, a essas empresas, aos bancos todos que se instalaram aqui? Claro, peguem claro, claro. 1%. Essa é uma campanha que tem sido é, feita... Foi detonada, ela foi disparada pelo Caco Shockler, que está fazendo uma campanha que é bancos, grandes empresas, peguem 1% do lucro líquido de vocês, não precisa nem ser do lucro estimado, do líquido. 1% Por cento. e coloquem na cultura, e coloque na saúde, e, porque vai dar para colocar em todos esses. Todos, claro, claro. Sabe não dá para tirar, tirar de uma secretaria para outra. Isso não funciona. Não é assim que funciona. Tá? O dinheiro da cultura vai continuar na cultura, mas ele vai sim, fazer. Sim, sim. Agora é. tem também a discussão orçamentária, né? Que a gente não vai nem entrar, né? Porque vai longe, né? Mas a gente sabe. Essa é outra pauta. É outra pauta. Mas vamos lá, vamos às questões. A Wanda está esperando hum. aqui. A Wanda Conte pergunta assim: ó, podemos dizer? Eu vou ler umas três, quatro perguntas, tá, Tish? Porque tá acho, acho que é isso, né, Fabi? Acho que é, eu vou ter que fazer isso. Vamos lá. Podemos dizer que, sendo a cultura constitutiva do ser humano, essa cultura, né, que ela coloca em aspas, do individualismo e do consumismo dificultam uma vivência do socialismo? Essa é a pergunta da Wanda. Paulo Tavares Mariante fala o seguinte, a cultura pode ser uma importante aliada na luta contra o fascismo e a barbárie. Com certeza, né, Paulo? Adriana Neves, Adrianinha, faz a, segu a seguinte pergunta. Tiche, podemos perceber facilmente em nossa sociedade e pelo mundo todo que as pessoas seguem sempre o mesmo padrão de comportamento, de vestimentas e até de alimentação, especialmente entre os jovens. Por que isso acontece? O mundo está ficando cada vez mais inseguro? Obrigada, obrigada, Adrianinha, pela questão. O Luizinho fala o seguinte, Luiz Antônio Arantes Bastos fala o seguinte, nós estamos falando de cultura de massas? Aí vem o índio, ah, o índio da CUT, parabéns pela iniciativa de chamar esse debate, obrigada, índio, é, agradeço a Tiche, porque ela foi maravilhosa. Todos juntos nessa mobilização pela aprovação do PL 253 2020, parabéns Tiche, tá vendo? Ele, ele fez o que eu mandei, Parabenizar você. Secretaria de Cultura da CUT São Paulo junto nessa luta. Que bom. A gente precisa publicizar então esse mais esse movimento. A Fabiana Gonçalves fala o seguinte: Dar atenção à cultura é dar atenção a nós mesmos, porque a cultura faz muito bem à saúde mental, de fato. A Sônia faz a seguinte pergunta. A Sônia Aparecida é Fardim fala assim, ó: Tiche Há alguma proposta de utilização dos espaços públicos municipais e estaduais para os grupos ocuparem? Existem muitos imóveis e espaços que podemos ser que podem ser ocupados. Podem ser ocupados com a isenção de taxas de energia, água e outros, interessante. O que a, o que avaliam sobre isso? Acho que tá bom, né? Ah, tem o Edson. O Edson Joia, fala o seguinte. Boa noite. Aqui é Edson Joia. Presidente da Liga das Escolas de Samba de Campinas. Boa noite, Edson. Obrigada por estar assistindo. Eu tenho certeza que você deve estar amando aqui o debate, porque eu estou, assim, de boca aberta com a Tiche. Estou querendo babador aqui. Vamos lá, Tiche. É, vamos com ver, você. então, a primeira... A questão sobre cultura uh, agora, dentro do capitalismo e do socialismo. É, gente... é, do individualismo e né? consumismo dificultam, né? Uma vivência para o socialismo. É, lógico, né? Porque o socialismo, é... deixa, eu, deixa eu começar isso de uma outra forma, porque é muito complexa essa questão. Vou tentar fazer uma síntese aqui para a gente entender. Pode fazer. Nós estamos falando de concepções de mundo, jeito de inventar o modo de viver. Então, como é que eu invento o meu modo de viver? Bom, eu posso inventar o meu modo de viver pensando assim: eu sou uma pessoa importante, eu sou a pessoa mais importante do mundo, porque se eu não cuidar de mim, ninguém vai cuidar, portanto, eu preciso sobreviver. Bom, este pensamento pode estar na cabeça de um capitalista e de um socialista, porque é real. Né? Eu sou a pessoa mais importante desse mundo para mim. É real isso, não é? Porque você nunca vai poder pensar que uma pessoa outra é mais importante para você do que você mesmo. Muito bem, agora, eu quero viver num mundo em que mesmo pensando assim, quando eu olho para o outro, eu me vejo no lugar dele. Eu penso, eu podia estar na situação dele, eu podia ser, eu podia estar vivendo a mesma coisa que ele. Então eu quero viver num mundo onde, apesar de pensar do jeito que eu penso, todas as coisas entre nós podem ser acessadas por todos nós. Isso é uma concepção de mundo. O mundo é uma coisa da qual todas as pessoas precisam. Todas as pessoas precisam das mesmas coisas. Emprego, casa, alimentação, eu posso pensar isso. Então, eu quero que todas as pessoas tenham isso. Então, eu começo a estruturar a minha formação cultural para me levar cada vez mais neste caminho. Eu posso pensar, não, basta que eu tenha tudo, porque se eu tiver tudo, eu vou dar um jeito, vai, de ajudar esse, ajudar aquele, ajudar aquele outro. Então. Beleza, não dá para ajudar tem todo mundo. mundo. Não dá para ajudar. Uns 5 mil tem que morrer nessa pandemia. Né? Se não for da minha família. Tá certo? Né? Tá certo então, é. se eu penso dessa maneira, eu começo a construir um mundo onde você começa a ter uma percepção de que eu tenho que defender o meu, então tudo que não é meu me ameaça. Então, eu tenho que destruir o que me ameaça, porque senão eu morro. Esse mundo é este mundo individualista. É aquele que coloca você à frente de tudo. O mundo socialista coloca você junto com tudo. Então, são só modos diferentes de entender como eu quero que o mundo seja. O individualismo radical, sim, ele impede o desenvolvimento do socialismo. Bom, aí... Uma segunda, a questão se o mundo está mais inseguro. Uh, tinha uma formulação, você tem a questão aí, Guida? Ah, a, a, a Adrianinha ela perguntou, deixa eu ver se a, se a Fabi vai colocar, mas eu lembro que, aí ó, Tisha, ah. podemos perceber facilmente em nossa sociedade, pelo, pelo mundo todo, ah. que as pessoas seguem o mesmo padrão de comportamento, vestimento, alimentação. Isso acontece? Por que, que isso acontece? O mundo está ficando cada vez mais inseguro? Obrigada. Tá. Eu não acho que o mundo está ficando cada vez mais inseguro, não. Eu acho que viver é inseguro. Viver não é seguro. É inseguro. Na história da humanidade, nunca houve um período em que viver fosse uma coisa segura. Você está sujeita a fatalidades, você está sujeita a surpresas o tempo todo, você está sujeita a pandemia. Né? Você estava ali caminhando bem. ok? Eu, quando estava grávida, de oito meses, fui sujeita a um acidente meu filho ia nascer em casa, imagina, eu me preparando para ter um parto em casa, meu filho nasceu na UTI, eu fiquei 40 dias internada, é uma surpresa na vida, é uma fatalidade que você não espera. Então, o que, que acontece? A, a, a sociedade, algumas partes da sociedade vendem para a gente uma ideia de que a gente tem que buscar segurança, buscar segurança, buscar segurança. E aonde a gente sente que tem segurança? Nos coletivos. Aí o que acontece? Aquela tal coisinha do pertencimento. Tá? Para eu me sentir pertencendo ao conjunto, parece que eu tenho que dizer a mesma coisa que todo mundo diz. Mas não é isso que é pertencer. É pertencer é justamente você poder dizer o que você acha. Você ser do jeito que você é. É manter a tua singularidade. Não a tua, o teu individualismo. A tua individualidade, que é outra coisa. Né? Individualismo é uma coisa ruim. Individualidade não é a junção daquilo que é particular teu que faz você se diferenciar e que pode levar o coletivo inclusive a enxergar alguma coisa que não estava enxergando, tá? Então é, eu acho que sim as pessoas se vestem da mesma maneira, falam do mesmo jeito, fazem porque estão buscando pertencimentos. Se a gente está tentando fazer isso por um é, de uma forma muito bruta a gente está fazendo porque os veículos de comunicação de massa vendem para a gente, enfiam na cabeça da gente a ideia. E como é que eles fazem isso? Falando isso o tempo todo. ok? Falando para você duas coisas muito importantes. A primeira é te convencendo de que alguma coisa te falta na vida. Tá? Eu preciso convencer você de que você não é completa. Por quê? Se você achar que alguma coisa falta, você vai correr para buscar o que te completa. E aí, em seguida, ele fala, eu tenho o que te completa. O que te completa é esse celular novo, esse modelinho incrível, que vai fazer você uma pessoa irresistível no mundo. Aí você vai lá e fala, ah, vou comprar esse celular. Aí você já ficou igual ao teu vizinho. <risos> a ideia, igual a tua prima na sua família, ou teu filho. <risos> okay? Igual aquela pessoa que acontece. Todo mundo vai ficando igual por essas é. coisas que vão acontecendo. Tá bom? Você falou um negócio que eu, eu, eu trabalho na educação infantil, né, em Campinas. Eu sou monitora. Aí é, as crianças, as meninas, né, costumam ter as bolsas todas iguais. Aí a gente pede para as mães, ah, e coloca o nome na bolsa e tal. E aí, mesmo assim, a gente fala, mesmo com o nome, a gente pode trocar a bolsa. Aí eu falo, gente, mas vocês falam que é no socialismo que é tudo, que no, no comunismo é tudo igual, mas não é, olha aqui as bolsas tudo igual cor de rosa das meninas azul dos meninos <risos> da Barbie do super do homem aranha do, sabe, tudo igual eu não, eu não aguento mais isso é isso que você falou né essa é. né essa venda né essa massificação né enfim bom temos mais questões Fabi Sim. tem mais tem coisa para responder uma... então tá vai vai lá estamos falando de cultura de massa ah, é. é o não sei, o sei Antônio se que... falou não sei se eu entendo muito a pergunta, não sei se a pergunta é para mim, se eu estou falando de cultura de massa, é, ou se estão considerando a cultura, em geral, como uma cultura de massa. Não, não. Não tem nada a ver com cultura de massa. A cultura de massa é exatamente... A televisão é cultura de massa. De massa. Por que, que a televisão é cultura de massa? Por que, que a gente não pode falar exatamente em, na especificidade? Porque ela tem que falar para 30 milhões de pessoas ao mesmo tempo. Ela tem que fazer 30 milhões de pessoas se ligarem nela Okay? e não desgrudar dela. Bom, 30 milhões de pessoas não são iguais. Então ela precisa produzir nessas pessoas os mesmos interesses. Por isso que ela se torna uma comunicação de massa. Ela tem que meio balizar, fazer um mínimo denominador comum, sabe como? Ela tem que pensar como é que é a pessoa do Sudeste, como é que é a pessoa do Nordeste? Ah, tá bom, a pessoa do Sudeste é assim, como é que, o que tem em comum entre eles? Isso, então nós vamos produzir uma coisa assim. Quando ela começa a produzir isso, todo mundo começa a ver só isso. Aí todo mundo vai se tornando só isso. E aí vai querendo ver só isso. isso. Então ela não consegue transformar, porque ela acha que ninguém... Aí volta a pergunta, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Entendeu? A cultura de massa se dá porque as pessoas querem ver aquilo, ou porque aquilo é a única coisa que é oferecida, e é só isso que elas conhecem. Veja que sair da cultura de massa da televisão dá muito trabalho. Porque quando você vai numa prateleira, você encontra tudo <risos> que a propaganda diz para você na TV. Mas você não, é, só sai o que é celebridade. Né? É, vai ficando celebridade porque vai aparecendo muitas vezes. Não é porque tem alguma coisa de especial. É porque aparece tanto, fala-se tanto, que você também fala. Você, Exatamente. Guarda, Deus, você encontra artista e fala assim, nossa, eu adoro o seu trabalho. Aí o artista fala para você assim: é mesmo? O que, que você viu? Aí só... não. você não viu nada. Você não falou. Então você deve sensível. Você não viu. Então veja: nós temos que lutar contra a cultura de massa. Sim. Mas a gente não precisa lutar contra a cultura de massa derrubando ela. A gente precisa lutar contra a cultura de massa ocupando espaços e fazendo uma cultura que não é de massa. Foi assim que eu ensinei o meu filho a não curtir o tigrão. Não foi proibindo ele de ver o tigrão. Foi mostrando outras coisas para ele o tempo todo. Então ele é escolheu. Certo. Veja, essa é a diferença. Por isso que a gente precisa dar espaço para todo mundo. Porque no encontro das diferenças, a gente não precisa ter medo do que é diferente. O que é diferente só é diferente. Só isso. Se todo mundo aparece, as pessoas escolhem quais caminhos querem seguir, por favor. Então, acho que está respondida a questão Eu... da... Sim, sim. E aí, para finalizar, a questão da Sônia, dos espaços públicos. Tem mais uma questão é, que parece que apareceu. Tem essa questão da Sônia e tem, acho que, mais uma, da Marina Costa. Fala o seguinte, acho que é esse. É, para, é, maravilha, parabéns pelo debate e aproveito para saber se é difícil fazer um centro cultural ou fundação em imóveis antigos. Quais as condições que podem favorecer a construção de um centro ou fundação cultural público nesse atual momento? É que a gente acabou colocando porque ela meio que... Sim, Que dialogava, vou... é... tá? Aí você aproveita. Tá, então, olha, essa é uma luta de muito tempo, tá? De muito tempo, eu estou dizendo eu tenho hoje 56 anos. Eu comecei nessa brincadeira, eu tinha 15. Então, ó, desde lá, a gente fala de ocupar espaços públicos ociosos para a cultura. É um benefício. Por quê? Porque o, a, a, o coletivo gestor vai ajudar a sociedade okay? e, ao, a utilizar um patrimônio público que é dela, inclusive. Né? E vai poupar... É, os, os coletivos de terem que correr atrás de dinheiro para fortalecer empreendimentos que já têm seus negócios e que já conseguem dinheiro de outras maneiras o problema não é conseguir dinheiro o problema é querer ser rico muito rico, milionário esse é o problema o problema não é ter dinheiro ou não ter dinheiro entendeu? todo mundo que está aqui vendo essa live, por exemplo tem dinheiro se vira todo mundo se vira, aqui não tem miserável. Entendeu? Quem não se vira são as pessoas por quem a gente está lutando que a gente se vira, e sabe que tem que se virar. Então, veja, ocupar os espaços públicos seria fundamental, porque existem espaços ociosos. Tá? Para onde eles são Veja, aqui em Campinas nós temos uma estação cultura, chama estação cultura. cultura. Mas a política do, do governo, a política executiva Prefere ceder barracões incríveis, os melhores, para a empresa de lixo, para a empresa disso, para a empresa daquilo, para a empresa daquele outro, para aquela outra empresa. São acordos. Não é a comunidade que é consultada. Não é a população agora, que consulta. Agora me fala se uma empresa de lixo, as licitações de, dessas empresas, se precisam desse tipo de, de subsídio, vamos dizer assim. Pois é. é vergonhoso, né? Então, todo mundo quer economizar, não é? Todo mundo quer economizar. Por que, que alguns têm direito a isso, outros não? Depende do quê? Não dependeria daquilo que você oferece? Você não acha que dependeria daquilo que você sim. oferece? Então, e das condições, você acha que uma empresa dessa não tem condição de bancar um barracão para ela? Mas, não, isso é um absurdo, mas Exatamente, mas, enfim, mas ainda... Sim. Exato. Né? Mas, primeiramente, a gente tem uma discussão que é a compreensão da gestão pública sim. de que... O patrimônio público é da população. Ação. Não é dela. É da população e que ele é um intermediário. A gestão é uma intermediação entre a população e seus bens. Claro. Justamente para que possa ser de todo mundo. Mas existem interesses determinantes. Sim. Os interesses determinantes passam no frente disso. Então veja, se você tem uma secretaria de cultura preocupada com isso, ela vai mapear todos os móveis e imóveis que estão na cidade desocupados. Ela vai mapear toda a produção cultural da cidade. Ela vai descobrir quais são as regiões e quem é a produção cultural dessa região. E aí, ela pode fazer uma distribuição na formação de coletivos, coletivos de ação, com propostas concretas, coisas que possam ser utilizadas para isso e que possam voltar para para a população. Então isso seria maravilhoso. Essa luta é imensa. Olha, existem espaços federais em Campinas, né? Porque tem uma coisa que foi da ferrovia e tiveram acordos aí. coisa se deteriorando, despencando, se destruindo. É, seria dentro teria outro resultado e seria um benefício, inclusive para o gestor, né? Bom, é, existem espaços é, estaduais e existem espaços municipais, né? Mas aí depende de vontade política e depende de uma ação determinante do gestor da pasta da cultura, da Secretaria de Cultura. Ele é pago para isso, né? Ele tem que pensar a cultura do estado. Ele não tem só que oferecer entretenimento. Entretenimento também, isso também é bom. Mas ele tem que pensar na estrutura desses fazedores. É isso que ele tem que pensar. E é por aí que ele tem que trabalhar. Então, a dificuldade toda que a gente encontra é justamente de fazer essas pessoas fazerem aquilo para o que elas servem. Né? Trabalharem onde elas têm que trabalhar. Aí seria possível? Claro que seria possível. E ninguém está falando de ajuda, isso não é Ajuda. Isso é organização, isso é planejamento. Sim. É, que ajuda. Isso, qualquer empresário vai discutir e vai dizer, opô, oh, você tem razão. Eu queria dizer uma coisa também. A galera da cultura é de uma capacidade de planejamento e organização porque ela tem que viver com dinheiro instável. Ok? O barracão teatro existe há 22 anos aqui. Ele nunca recebeu apoio financeiro de qualquer patrocinador. Ele funciona com editais públicos, sim, mas não só, porque às vezes ele ganha edital, às vezes não ganha. Uhum. Em Campinas, o que tem não funciona. Né? Então, os do Estado, os do... às vezes ganha, às vezes não ganha. A gente fica anos, às vezes, sem ganhar edital. Né? Então, a gente trabalha com base em quê? Planejamento, organização, estimativa de custo, criatividade inovação. Temos todos que o mercado financeiro e econômico adora. Eu prefiro falar com o mercado econômico financeiro. <risos> anda demais de helicóptero. E então, é. é é muito... né? isso se junta à questão da construção de um espaço cultural, não é? Você pode fazer um espaço cultural de gestão coletiva, você tem isso no Casarão do Barão. O Casarão foi um espaço abandonado, que foi ocupado por esses é, grupos de cultura que fazem uma mobilização lá imensa em várias categorias culturais. Não é só teatro, não é só circo, não é só dança, né? Você tem tudo. Mesmo você tem a cultura indígena lá, você tem afrodescendentes lá. Você tem tudo representado. Isso é feito por coletivos teatrais, com ingressos no chapéu. É isso que move, entendeu? E tem uma pilha de telhas empilhadas do lado de fora do casarão, porque precisa trocar esse telhado, está lá há mais de ano estragando e isso foi comprado com dinheiro público. Então, a prefeitura deu, deu as telhas, mas não deu o serviço para trocar o telhado. E os trabalhadores de lá, os coletivos, não conseguem fazer trabalho porque tem que trabalhar em outras coisas para pagar suas contas e para pagar as contas do casarão. Então, isso não é justo. Percebe como não é justo? Então, para ter um centro cultural público, você precisa ter um gestor público que compreende a função de um centro cultural e se empenha politicamente em realizar e não explicar para a população por que ele não faz. né É. Eu entendi muito bem. Acho que todo mundo entendeu. Mas... Fabi, eu acho que a gente é, já, já vai encerrando. Tem algumas... Questões aí as remanescentes, aquelas linhas que vão chegando e a gente não consegue deixar de fazer. Ah tá, tem uma questão da Marili. Fala o seguinte, a Marili fala, é, e isso é muito importante falar é, de onde tirar o dinheiro, porque do jeito que eles falam na mídia dá impressão para a população que realmente não terá dinheiro para tudo. E é bom, é, e é bom essa, é boa essa explicação para a população. Que não tem essa informação e conhecimento Que tem de onde tirar esse dinheiro O povo precisa saber disso Para que a ignorância não, não fique de lado né? Vanda é, Conte fala o seguinte Guida, parabéns pela convidada Tish, muito grata pela partilha generosa da sua sabedoria Ai, realmente, Wanda, Eu também estou impressionada aqui é, Acabou? Não tem mais nada? Ah, acho que não Acabou, né? Tiche, é, bom, a Marili fez uma consideração aí final, né, que a gente acabou falando, que você explicou muito bem, né, sobre a questão aí do, do financiamento, né, que ninguém tá, tá querendo tirar né, recursos da saúde, da educação, não se trata disso, a gente tá fazendo uma, um debate sobre é, rediscutir prioridades, né, enfim. E como a gente também falou de onde, de onde a gente pode sair, que há muito tempo a gente vem, vem debatendo sobre isso. Porém, as escolhas aí dos governos nunca têm sido do lado da, daqueles que mais precisam, dos trabalhadores, né? das, políticas, né? das políticas públicas que a nossa população tanto, tanto precisa. É, eu... Vou passar para você, para você fazer aí, se você quiser fazer as considerações finais, encerramento, depois eu quero só terminar com umas palavrinhas, tá bom? É, eu acho que, né, falei bastante já, é, mas de qualquer maneira, é, nós, nós do Baracão Teatro, eu, estamos à disposição para quaisquer esclarecimento nesse sentido a qualquer momento, né? Pode entrar no, pelo barracão mesmo, pelo Instagram do barracão, a gente vai botando todas as notícias. Tá? Existe um Instagram sobre o PL, esse PL estadual que eu falei, né? que se você clicar lá, PL253, cultura, você vai entrar no Instagram e vai ter todas as informações sobre o andamento disso, o que é está acontecendo, aproveita para você falar desse projeto de lei, falar com os deputados da sua base, convocar quem puder, Quanto mais girar esse assunto, mais chance a gente tem de que ele seja votado e aprovado, tá? Esse recurso precisa chegar, outros recursos precisam, existe de onde tirar dinheiro. Tanto que a primeira atitude do governo é dar bilhões aos bancos. De onde ele tirou esse dinheiro? Então são escolhas, e se a gente não pressionar, elas não chegam em nós. Isso é fundamental a gente saber. Segunda coisa que é fundamental a gente saber... Só conquistaremos coisas se lutarmos. Temos que lutar juntas e juntos. Não adianta ficar em casa só só reclamando ou xingando. Reclama também xinga também. Mas depois que passar essa zica, olha para as coisas e pensa como é que você pode colaborar com elas. Existem Sim. muitas maneiras. Muitas maneiras. Se você não sabe o que fazer, ouça alguém que está te pedindo uma ajuda. E ajuda. Porque você já vai estar tá fazendo muita coisa fala sobre isso com as pessoas que pensam como você, porque você também vai estar tá fazendo. Então, nós temos que lutar juntas e juntos para que as coisas se transformem, tá? É importante a gente caminhar nessa direção. Acessem todas as informações possíveis, possíveis e busquem a gente, porque a gente está fazendo essa luta, tá bem? Tish, depois eu vou pegar com você direitinho esse endereço que a gente vai colocar na página, tá? A gente vai colocar na página lá, é, vou tentar colocar nos comentários mesmo embaixo dessa live, porque aí o pessoal vai assistir a live, porque essa live depois ela fica carregando na página, então o pessoal vai acessando, é. e aí, aí o pessoal sempre que vê a live vê as questões, e aí é a gente coloca lá para o pessoal poder acessar e, e, e se apropriar mais desse debate, tá bom? Tá bem. Eu quero me comprometer com esse debate, tá? Eu quero me comprometer muito com esse debate. A gente vai fazer uma plenária amanhã, uma plenária organizativa pensando a cidade, é, enfim, nesse mil, 2020, 2021 pós-pandemia, enfim, a gente vai fazer um debate amanhã. E eu vou, vou ter que fazer uma fala, né? As escolas de samba pedem essa ajuda, legal. A lei tá para as escolas de samba também. Também, também. E aí eu quero é, colocar esse debate, né? Essa, esse PL, a discussão desse PL na, na nossa organização também de luta, tá? Organizar aí, ajudar, é, somar essa né, organização de vocês, tá? Vamos ver, vamos ver mais o que a gente pode fazer. Para além dessa sim, live... Desculpa, essa, essa, esse PL é assinado pela Alessi Brandão. Tá, é uma das sim. pessoas que está lá assinando esse PL, tá? Só Bacana. uma resposta das escolas de samba. Ah, tá. Enfim, e aí a gente vai a gente tentar também dar mais publicidade a isso. Tanto nas nossas páginas, tá? Como é, no, nos canais que a gente tiver aí de divulgação. A gente vai tentar... Nós vamos nos comprometer, né? eu estou me comprometendo com você pessoalmente em, em apoiar esse movimento, essa luta, tá bom? E uhum. com certeza a gente vai te procurar mais vezes, porque é, o que foi falado aqui daria para a gente fazer 500 mil lives, de, né? cada, cada uma puxando aí, fazendo recorte aí, que foi muito bom, muito bacana mesmo. Eu te agradeço muito. Né? sempre ouvi você sempre ouvi falar de você mas é, hoje eu tive a prova aqui é, da, como a Vanda disse né? da, do importante debate que você faz, do qualificadíssimo debate que você faz para a cultura, né? para todos né? e com certeza se consolida cada vez mais como uma representante desse setor obrigada mesmo então antes de terminar eu quero é, falar para o pessoal que se não deu para assistir agora, né, em tempo real, ao vivo, acessem a página, que logo, daqui a alguns minutos, o, o vídeo vai ser carregado, né? O Facebook carrega o vídeo, e aí ele vai ficar disponibilizado na página. Mas fica também no blog, né, no meu blog. Blog da Guida Tudo Junto, Fica lá também. Se quiser comentar lá no blog também, a gente, a gente acessa os comentários, tá? É, Segunda-feira o CCV vai fazer uma roda de conversa, que é um centro cultural, Centro Cultural Esperança e Vermelha, aqui de Campinas, a gente vai fazer uma roda de conversa, nesse período de pandemia, as rodas de conversa estão sendo feitas também, via, via remota, virtual, né? e a, o tema vai ser educação e pandemia, tá? É, segunda-feira, às, às 19 horas, na fanpage do CCV, então, a gente também convida as pessoas a, a, a participar, eu coordeno também essa roda de conversa. Deixa eu ver mais o okay, que que eu vou falar, agradecer a todas e todos. Ah, agradecer o pessoal, né, que me ajudou, como a Tisha falou, a gente não consegue fazer nada, nada, nada sozinho, né, nós somos ser social, ser cultural, a gente não consegue fazer nada sozinho, essa live aqui só foi possível porque várias pessoas ajudaram, várias pessoas participaram, a Fabiana Gonçalves, que é nossa chefa aqui, produtora, tá aqui, é, o Adriano Bueno, é, Daniel Pires, Paula Viana, que cuida aí das artes, tá? Sônia Fardim, que fez o contato com a Tiche, e a, a Tiche maravilhosa que está aqui, tá? A gente agradece a todas e todos que participaram, que colaboraram, esse agradecimento meu especial à Tiche, e enfim, que a gente possa fazer outro Outras lives como essa. E aí a gente pede para o pessoal, compartilha. Porque o papo de hoje foi um papo muito qualificado, um papo muito bacana e gostoso, né? Foi um papo muito gostoso, um papo muito leve. Assim como tudo é, é gostoso quando a gente fala da gente, né? Da cultura, da gente, enfim, como a Tiche mesmo falou, tá bom? Pessoal, obrigada. Espero vocês, então, na roda de conversa de segunda-feira, tá? E também aguardo vocês na semana que vem, no nosso próximo Altas Rodas, às 21 horas, no sábado que vem, tá? obrigadão, Um beijo. Obrigada. tá? Beijo a todos. E boa noite, pessoal. E fora Bolsonaro esqueci de falar.